Criatura nua, crua, dura, pura ah, São Paulo é um mundo enorme, né? É difícil dar conta de São Paulo. Eu senti uma cidade dura, um encontro muito denso entre as pessoas que se conhecem, não, que não se conhecem. Na janela, vou sair pra dançar, criar. Meu nome é Elaine, foi da Adelaine, mas todo mundo, todo mundo me chama de Nani desde muito novinha. Meu pai me chamava de Nani. Eu comecei a estudar música é, com sete anos de idade, mais ou menos. Segui toda a formação que tinha na minha cidade, estudei por dez anos, belo erudito. Decidi fazer musicoterapia e, como a musicoterapia, eu tinha muita essa ideia do nosso som primário, né? Essa busca pela essa identidade primária que cada um tem, sonora, musical. E o contato com o sopro, com o corpo, e depois com a voz, pareceu muito revelador para mim. Chegando em São Paulo, foi assustador, na verdade ao mesmo tempo que muito desafiador e um desafio bom de ver tanta coisa acontecendo e se perguntar também qual, o que, que eu posso colaborar com, esse, com essa cidade. Né? São Paulo, porque tem muita gente e muita gente tentando também trabalhar com, com tudo, né? em todas as áreas, é muito não, primeiro, na cara. Né? De você conversar com alguém e não ter e não ter resposta, de não receber resposta nunca. E depois você vai percebendo que você tem que fazer o seu caminho. Eu faço arte para quê também? Para me expressar, mas para estar com o outro. Quando você vai cantar junto, você. Tire um pouquinho seu, dessa seu da sua extrema identidade para poder somar o do outro. Criatura, lua, crua, pura, pura. O meu disco, o último disco, lançado em 2016. Maífe no sentido de experimentar primeiro para depois surgir, ao invés de escrever todos os arranjos, né, eu, eu, a gente fez uns arranjos muito coletivos, numa brincadeira mesmo, uma forma mais, de, começando pelo improviso e chegando no que, no que foram os arranjos finais. Eu tenho esse sonho que cada vez mais pessoas possam ter essa experiência. Porque é do ser humano e isso foi tirado das pessoas. Mas todo mundo deveria ter o direito de se relacionar com a música e com o outro, cantando, tocando. Né? Você imagina um mundo onde todo mundo canta.